Eu sou a Isa e que dia é hoje? Isso mesmo, eu não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas o dia que eu tô gravando esse vídeo é o dia 1 de agosto, o que significa que é o dia que a tabela do Rally do Covet virou e adereços novos entraram e um acessório novo do Rally apareceu, além do desenho da tabela de prêmios novos e Todo dia primeiro eu gravo esse vídeo, às vezes não é dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, mas enfim, todo mês eu gravo esse vídeo analisando, verificando, dando minhas opiniões, dando meus pitacos sobre a nova tabela e os novos adereços do mês. Então vem comigo, vamos ver o que eu achei do mês de agosto no COVID. Esses vídeos, assim, ó. Me desculpando pelo casaco que faz barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas é porque tá frio. E outra coisa que eu quero falar é que hoje é domingo e eu não vi o grupo do WhatsApp, eu não vi Facebook, eu não vi nada. Essa tabela é uma completa surpresa pra mim. Hoje foi um dia que eu realmente consegui não ver nada de novo que teve, e a gente tá aqui no Covet já, pra ver e vocês vão ter a minha reação 100% sincera, 100% nova, porque eu não vi nada, não sei nem sobre o que, que é o acessório de cabelo, não sei! Eu chuto, vou chutar, vou chutar antes da gente começar, vamos lá. Chuto que possa ter alguma coisa a ver com casamento, porque a gente teve uma série super aleatória de casamento, que deu pra gente um vestido de casamento de presente. Prêmio. Então, eu acho que tem uma maneira de casamento, se não tiver, eu errei, mas... Eu tô ansiosa, gente. Mas vamos lá. Calma, calma, gente. Faz um tempinho que eu... Oh! O que é isso? O que é isso? Eles mudaram... Eles, não, não, não, não, gente, para tudo, eles mudaram o estilo das caixas, que agora são caixas, não são sacolas. É uma caixinha, parece de um perfume, primeiro A segunda é uma caixa encarada na outra, a terceira é uma e mais duas. Tá bem diferente, a estampa delas é tá diferente, o estilo é o mesmo, de ter três coisas que realmente representam coisas que nos trazem prêmios. E elas estão tudo, tipo, num deserto, uma coisa meio, tipo, deserto, careia. Ai, ah, eu quero ver o acessório, gente, me perdoem. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver de perto pra julgar direito. Gostei. Parece parecido com todos. Parece parecido com todos que a gente já viu agora há pouco. Eu não quero uma coisa parecida com o que eu já tenho. Tá. Parece uma coisa meio Diana do League of Legends. Eu gosto que eles estão fazendo essa coisa vibe é, meio tipo hip que coloca aqui. Não é só eu quis dizer. Eu quis dizer, tipo, acessórios que vem aqui no meio. Eu acho lindo, uma coisa meio élfica, assim pode ser? Achei, eu não sei o que eu achei, tem um com essas... treco de galho, eu achei que péssimo esse do galho, o melhor é esse da Diana e o aqui, mas achei eles normais, gente, assim, o que eu achei bom neles é que dá pra gente usar em vários cabelos diferentes que eles não vão fazer diferença, tipo, cada acessório que foi criado aqui, ele é totalmente independente do cabelo Porque eles ainda fizeram, depois que liberaram O acessório de cabelo, eles ainda fizeram Acessórios que eram a ver com os cabelos Então eu acredito que eram os acessórios que já estavam Salvos pra serem Lançados. Esse principal, agora, Goddess Breeze Nem tá tão bonito nesse cabelo Sabe? Acredito que vão ter outros Cabelos que vão ficar muito bonitos também Então eu gostei muito disso, que são acessórios totalmente independentes, podem ser utilizados com qualquer cabelo. Mas eles são parecidos, cadê? Com o acessório que eles deram pra gente. Ai, esse, ó, esse daqui, Dolphins of New, New NY Classics. Lembra, assim, sabe? Eu achei meio parecido. Ó, tô passando aqui, vocês estão vendo que tem alguns que são parecidos. E esse aqui, ó, esse Leonet Hair também. Achei que tá tudo no mesmo estilo esses últimos que eles estão lançando, menos esse que foi do, do Rally passado, né? Bonitinho, mas assim... aí é verdade, vai ser útil. Ele vai ser útil, gente. Tô falando pra vocês que vai ser bastante útil, porque a gente tem vários desafios diferentes que tem a ver com escuridão, lua e tal. Então eu acredito que ele vai ser útil sim, isso é um plus. Gente, eu tô aqui editando o vídeo... Olha a situação, tô de moletom e, e, e cobertor e eu tô chocada. Eu não abri o jogo ainda. <risos> eu vou chorar tô no TPM. Eu não abri o jogo ainda. Mas olha o que eu recebi no meu e-mail. Ai, que burra, tô gravando com a câmera da frente. <risos> que acessório é esse? Que acessório é esse? Pela primeira vez na vida, deu tempo de eu falar da novidade que apareceu um dia depois de eu gravar. Porque sempre aparece novidade um dia depois que eu gravo alguma coisa. Aparece, na verdade, um dia depois. E dessa vez, deu tempo de falar. Gente, eu tô chocada. O que, que é isso? É o que a gente tá pedindo há tanto tempo. A gente tá pedindo há tanto tempo isso. Pelo chapéu de cozinheiro. Pela coisinha de médico. Pela coisa de bombeiro. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito emocionada. Eu tô muito feliz. Eu tô de óculos, gente. Eu nunca apareci de óculos Que porque eu comecei a usar óculos, tipo, semana passada. Eu nem, nem queria aparecer de óculos. Tipo, eu tô surtada. Eu vou entrar no jogo agora pra falar melhor sobre esses itens. Só que vocês não vão ver minha carinha. Ah, mentira. Eu vou sim. Vou ligar aqui no, no computador. Ignorem a bagunça da minha vida porque... Eu não ia gravar nada hoje. Eu só tô gravando aqui porque realmente isso é um marco na nossa história do COVID. Vamos entrar aqui no jogo, vamos ver essa novidade. Eu tô, eu tô muito chocadaça, chocada. Óbvio que tinha que ser série de flashback, né? Eles pegaram uma coisa que a gente quer há muito, muito, muito, muito tempo e meteram uma série de flashback pra você gastar pra caramba o seu dinheiro. Então, assim... Olha o chapéu de piloto O chapéu de, de militar <risos> Tô emocionada, gente E na né? série de flashback ó, Diamante pra caramba Indo embora Essa não é a primeira série de flashback Na verdade eu acho que ela é a terceira série de flashback A outra que teve Era um CT Ou seis não eram só quatro. Se eu tiver errada, podem me corrigir, que eu não me lembro. Mas eu lembro que, tipo, geral, ficou totalmente sem diamante. Porque a série foi extremamente cara. Pior que vale a pena fazer essa série. Nossa, eles foram muito desgraçados. Botaram um acessório que a gente tá pedindo há séculos. Vem uma série de flashback que a galera vai ter que comprar diamante. Desgraçados. Eu tô muito feliz que o Ovest faça mais acessórios assim. Eles deram o que a gente tá pedindo. Será essas mudanças que vieram junto... Com eles estarem na aí, eu não sei, mas eu estou muito feliz. E vamos voltar para o vídeo onde eu estava bonito e arrumado. Vamos para a bolsa grande, 17.500. Olha, acho que isso está quase chegando nos mil, mas eu ainda luto pelos mil. Mas é colar e brinco, eu acho chato. Próximo aqui, ó, já é outono 2021. A gente já saiu do verão, estava tá no verão? Outono 2021 já são esses prêmios. Aqui a gente tem um vestido de R$17.890, um brinco e um anel e pacote de diamantes. Nada demais, né? Nada demais. Próximo aqui, bonita essa bolsa média. Vamos ver se tá bom, mas a gente já começa com uma Camila. Aí fica assim, ó, zoada assim a nossa é, esperança, expectativa. Camila de novo e é um macacão. A gente só usa macacão se mandam. Ninguém nunca quer usar macacão. Eu adoro, mas ninguém nunca quer. Mais um camilo. E mais um Camila. Camila de novo. Camila. Ah, Luiz Spagnoli Nossa, que coisa feia. Ah, mas tá chata. Luiz Spagnoli, Luiz Spagnoli Luiz e Camila. Nossa, só tem isso na bolsa médica. Que porcaria, Covet. Melhore. A bolsa pequena, que parece um potinho de sapato, de perfume. Gostei dessa, dessa caixa. A gente tem Camila. A gente tem Camila. Ah, essa eu acho que é útil, essa blusa, tá? Não vou jogar. Camila de novo. Camila. Camila! Próximo item: Understated Leather. Ai, tem assim. Um... Que tinha essa calça, não sei se a cor é feia. Luiz Espagnolia. Essa blusa preta também é útil. Lembrando, gente, são todas peças para outono 2021. Então, muito possivelmente, essas serão as primeiras peças, voltando 2021, que entrarão no seu guarda-roupa. Então, é bom que elas sejam peças mais neutras, o que não são, porque eu é Camila estampado que a gente já cansou da Camila. Mas essas são as primeiras peças que vão entrar no seu guarda-roupa, que são outono de 2021. Então, elas têm que ser boas. Tipo, essa blusinha preta, ela vai ser útil no começo. Bom, bastante Luiz Spagnoli. Cara, quanto dinheiro o Luiz Spagnoli dá pra eles? Adriana Papel. Olha, que vestidos bonitos. Adorei esses. Esse vídeo de Gal também vai ser bem útil. É, como sempre, a bolsa é pequena é a melhor de todas. Ela traz a maior diversidade de marcas e peças. Vamos ver agora os adereços desse mês. Eu mal sei os adereços do mês passado, vou ser bem sincera. Parece que passam muito rápido. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Uma maleta. Por que, que não é vermelho? Mas ok. Uma faca. Isso aqui a gente já conhece. Essa. Esse item também é novo, essa raquete com um diamante dentro. Será isso uma homenagem a algum jogador, jogadora? Eu não sei. Balões, microfone um dourado, bastante coisa dourada aqui. Ai, que lindo esse item! Esse item é novo. Essa fita de ginástica, um buquê, um outro buquê. Esse treco a gente já conhece também. Esse balão é muito feio, velho. Esse é novo também, mas ficou bem esquisito na mão. Tá... tá passando pela mão dela. Aproxima aí, ó. Tá vendo? Tá passando pela mão dela. Tá horrível. Uma espada, um livro, um treco de bebê, a lamparina, é isso o nome? Baseball, buquê, e eu sempre clico assim querer. Vamos ver na frente. Último vídeo, gente, de... da tabela. Eu tava com pressa gravando, eu não me lembro, mas eu esqueci de ver os acessórios das costas e da frente. Então aqui eu estou me redimindo, porque eu realmente esqueci. Tá, aqui tem bastante coisa. É caixa de som, ah, violão, cachorro, cachorro com roupa feia, um carrinho, ai que fofo esse carrinho, aluna, esse aqui é novo, eu não me lembro de ver esse cachorro, vocês se lembram? Porque eu não me lembro, ai olha esse aqui de piloto, que fofo, cachorrinho, essa mala também é nova, isso aqui, isso aqui eu tô achando que é novo, e o cachorro de bombeiro, louca. Nas costas agora, que a gente tem alguns drops lindíssimos de costas aqui, maravilhosos. Quero ver se esperá-los. A gente tá com um trilhão de asas, né? Tudo bem, tudo bem. Elas são úteis. Ah, tá. A gente só tem duas asas aqui. Foi isso, gente. É isso que nós temos de coisas novas de agosto. Eu gostei. Admito que eu gostei, mas eu sinto que a gente tá super na mesmice com as bolsas do rei. Que é sempre Luiz Espagnol e Camila. E tá ficando chato. Tipo, Ai, ah, eu sei que são umas pessoas que mais pagam, mas não pedimos uma coisinha diferente pra gente. Não credo. A gente se importa. Pelo menos com umas roupas é diferentes, né? Ai, nossa, vai tudo com a mesma estampa. Ui, uh, eu não gosto. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês agora. Comenta aqui embaixo o que você achou da tabela, o que você achou. De tudo que a gente viu aqui Eu quero saber sua opinião Eu vou deixar um aviso só pra galera assim ó De dentro que ficou até o final Porque se você tá aqui assistindo até agora Porque você real me segue E você real se interessou Ou você acabou de me conhecer e gostou muito do meu vídeo Obrigada E eu quero dizer que esses vídeos de reagindo a tabela São os únicos vídeos de COVID que eu não vou abandonar Porque os meus vídeos de COVID Eles estão ficando flopadaços assim, Ninguém tá assistindo Vídeos que eu pegava, 600 visualizações Pegaram 300 em tipo duas semanas Um mês de postado assim Então é muito ruim Meu canal caiu muito Então eu vou agora buscar Novos jogos para eu jogar Vou buscar novas oportunidades Vou buscar novos conteúdos porque o jogo tá sendo meio, assim, tipo, demais aqui no YouTube, eu acho. E eu vou procurar outras coisas pra falar e pra fazer. E eu espero que vocês continuem, continuem me seguindo, porque... Esse vídeo da Tabela vai ser o vídeo que eu vou manter aqui de verdade. Se você quiser deixar alguma sugestão também de jogo pra jogar, pode comentar aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo daqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Tchau!